Um incansável compositor que traz em suas letras crônicas do dia a dia. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Marlos Soares. Tudo bem, Marlos? Como é que tá? Que home é este office Que fez do meu lar este cúmplice Do meu café um mal-estar E do sofá minha tragédia maior Tudo bem? Tudo tranquilo, Renê? Beleza, prazer estar aqui com você. Prazerzão. Cara, e você é mesmo um incansável compositor aí, né? Já tem quantas músicas? Mais de 200 já? Mais de 200 e, olha, já perdi a conta, assim, de, de quanta coisa eu já fiz. Muita coisa incompleta também, né? É, na verdade, é uma, é uma coisa natural, assim, e que é uma necessidade que eu tenho de estar tá, é, reproduzindo através da música, assim, coisas que eu vivo e coisas do cotidiano, né? Então é uma infinidade de coisas, né? E aí eu acho bem curioso isso mesmo, porque nas suas músicas é, eu, eu notei assim, sempre um lado meio crônicas do dia a dia, assim, aquelas coisas da simplicidade nossa, da, do dia a dia, e que você coloca de uma maneira simples também nas suas letras, mas que ao mesmo tempo assim, todo mundo de alguma maneira é, ouve aquilo e fala assim, meu, isso aí tem a ver comigo também, né? É, é, é, é, é por isso que eu até chamei de crônicas do dia a dia, assim, tem, tem meio que esse aspecto para é mim, bem. as suas letras. Não sei se você enxerga dessa maneira também. Ah, eu, eu vejo isso, e é uma é intencional, na verdade, né? Porque até eu, tem, uma, tem uma frase que eu gosto bastante, que é o, o simples sem ser simplório, né? Então, é, é, tem muita coisa que eu, que eu tento captar de, de coisas do dia a dia, e fazer esse balanço com a complexidade daquilo que é, que existe no simples também. Eu acho, é, assim, principalmente eu acho divertidíssimo, sabe, fazer isso. É muito gostoso, assim, brincar com, essa, com, com, com essas coisas que a gente vive no dia a dia, trazer para a poesia, trazer para a música de uma forma que fique acessível às pessoas, né? E um negócio muito legal, Marlos, é que você também é professor, né? Você dá aula na rede pública, né? E aí eu acho isso muito interessante, assim, porque o professor é aquele cara que, que convive com a diversidade da nossa sociedade, eu falo claro que tudo estoura em sala de aula, né, as coisas, é, é, da, da, as pressões sociais, elas estão todas ali, né, e aí eu imagino que talvez isso possa ser também para você um grande combustível para pensar a vida e pensar né, as suas letras também. A minha história de vida mesmo, Renê, ela é ela é, ela é, é forjada na diversidade, né, eu, eu fiz minha vida escolar toda ela em, é, em colégio militar, e aí eu quando quando da escolha de um curso tal acabei optando pela educação física porque eu era atleta da escola na época e aí aí que, que fui parar na UFPR inclusive né saudoso UFPR e, e e aí assim quando eu cheguei à universidade eu tive uma, uma grande mudança de direção de formação né porque você deve imaginar você sai de um colégio militar chega na universidade e você tem uma diversidade enorme de pensamentos, então aquilo me abriu a cabeça de uma forma maravilhosa e foi nesse momento que eu abracei mais a ideia da composição até e hoje dando aula assim é um é um, é um material muito rico né que os alunos trazem o dia a dia dentro da escola traz esse material muito rico para a gente tá tá fazendo música para estar tá, tá escrevendo tá fazendo poesia e é legal porque eles, eles, eh, os alunos, eles veem em mim primeiro o professor de educação física, e aí com o tempo quando eles vão me conhecendo, que eu toco violão, canto, não sei o quê, eles vão, eh, tem os alunos que vão se aproximando também por isso, né, para falar um pouco, ô oh, professor, tô lendo isso, tô a fim de tocar um instrumento e tal, e eu eh, acabo fazendo esse papel também de incentivador das artes, né, dentro da escola. Ah, e aí eu acho muito curioso né de, de, de algum momento alguém deve chegar seu assim, oh, professor vamos fazer uma rodinha com violão hoje deixar aula para lá como que é <risos> tem isso tem, é, é que assim a, a educação física ela já é uma, uma disciplina que ela ela atrai né atrai os, os alunos é, e a perspectiva que eu trabalho também que é uma perspectiva de construção histórica é bem é bem legal assim e aí surgem esses momentos No qual a gente trabalha a música Também nas aulas né? Eu trabalho com eles o circo né? A cultura circense E aí a gente sempre traz um pouquinho Pega alguma coisinha do teatro Alguma coisa música mesmo né? O, o, o trabalho de ritmo e música É bem interessante também fazendo, é, Utilizando o próprio corpo Então a, sempre tem a oportunidade De estar tá construindo algo com eles né? É bem legal Para encontrar alguém Deixo o coração a sós, quieto no seu canto Um tanto quanto leve e solto sobra mais em mim está só para se encontrar, não é sofrer nem é chorar Só fico quieto no meu canto e canto quando sinto o peso dessa decisão você enxerga essa importância né, das artes como até uma, né, uma disciplina multidisciplinar, né, que superpasse ali a, a, as grades, as disciplinas dos alunos, mas pegando o um aluno de ensino médio, né, qual que é a importância até de apresentar esse contato com a música, com as artes? Eu sou suspeito para falar que eu acho fundamental. Eu acho um absurdo, assim, as escolas no, no Brasil, no mundo, talvez, né, em alguns lugares do mundo a gente sabe que, que até é, tem uma realidade diferente, mas eu acho um absurdo não ter mais contato com as artes, não só a música, como outras também. A própria dança, o teatro, né? a dança. Os alunos, é, quando, quando eu começo a trabalhar com uma turma conteúdo de dança, você percebe que eles, é, uma, é algo muito pouco é, é, estimulado para a criança hoje. Geralmente é estimulado, voltado para, é, para uma questão já, é, que, que leva para o lado sexual da coisa e não a dança pelo prazer da dança, né, e com isso a música também, então eu, eu acho fundamental, eu acho que a gente peca muito no sentido de não aproveitar melhor as artes dentro da escola, sei que tem, nossa, professores maravilhosos que fazem trabalhos pontuais maravilhosos, né, mas infelizmente a gente não tem uma política pública que que nos, nos que torne isso uma realmente algo presente cotidianamente dentro da escola, né, seria maravilhoso isso. E a música também, eu acho que é papel da escola também ensinar a música, né? Porque se, se a gente deixar é, as crianças só com aquilo que a grande mídia traz, o que, né, o que eles consomem é, é, rádio, TV, internet, mas que é massificado, eles vão conhecer só um tipo de música, né? E aí se a gente pensa nesse papel da escola, de trazer o conhecimento historicamente construído, né a música é muito diversa, então ela tinha que estar inserida na, na sala de aula, dessa maneira, com essa diversidade, né? O aluno nunca vai gostar daquilo que ele não conhece, né? Exatamente. É, é, a, é a história da razão e sensibilidade, né? A escola é o espaço de conhecimento, né? Do 2 mais 2 igual a 4, isso é, é, é lógico. Mas ela é espaço de sensibilidade também. A gente tem que saber qual é esse 2 mais 2 igual a 4 que está sendo ensinado e para que, que ele vai ser utilizado, né? Se, a, se, a, se o, o ser humano que está na escola não tem essa sensibilidade, ele acaba sendo apenas um reprodutor do, do que acontece aí, né? E como o nosso mundo está muito, muito complicado, mundo muito difícil, é, ele acaba reproduzindo coisas ruins, né? E a gente não, não pode trabalhar para que sejam reproduzidas coisas boas, né? Também. Vou falar um pouco agora da música que você está trazendo hoje, que eu achei sensacional, assim. Eu ouvi e falei assim, nossa, mas isso aqui é, é o meu momento pandemia, né? A minha vivência desses últimos meses. <risos> Até tomei a liberdade e mandei para alguns amigos, assim, e, e para todo mundo que eu mandei, poxa, mas é o que eu estou sentindo, é o que eu estou vivendo, né? Então eu pergunto para você, <risos> que home é esse office? Né? <risos> ah, então, eu, vou... eu, eu tenho, Eu tenho... Eu... Tem uma, uma troca de ideias com vários amigos músicos, né? A gente sempre conversa e tal. E tem alguns amigos que eu já eu tinha ideia antes da pandemia, um projeto. E a gente escrever músicas brincando com palavras em inglês e português. né Então, tem, tem várias ideias, assim, tentando não traduzir literalmente, mas brincando mesmo com as expressões que a gente usa no, no dia a dia. É, e aí, quando entrou a pandemia, essa história... É, no começo assim foi aquela coisa pô tô em casa vou pegar o violão eu sabe meio que uma coisa assim ah, eu tenho que produzir algo tem e aí passada essa fase que eu não não não não produzi aí um dia de bobeira aqui no quarto assim eu comecei a, a, a simplesmente pensar né no que estava acontecendo e a primeira frase que veio na, na minha cabeça com tudo que estava sendo falado em TV nas mídias sociais e tal era porra mas que home é esse office né que, que, porque assim, eu, era o trabalho se, se apropriando do meu espaço de casa, né? Porque nós, nós professores, estamos em casa trabalhando bastante, uma série, e, e fazendo reunião e corrigindo prova, uma série de coisas. E aí eu fiquei pensando, pô, mas está errado isso, né? Não é? A minha casa não pode se transformar no meu espaço de trabalho dessa forma, né? Por uma coisa que não é a minha escolha. Aqui, tipo, era o meu, o meu cantinho de compor, virou meu canto de, de trabalho. E aí, eu peguei o violão e fui brincando com alguns acordes. E aí, acabou saindo essa letra, né? Que home esse office, que acaba me fazendo mal. Ai, tá me oprimindo aqui dentro de casa. Marlos, prazerzão conhecer você aí, conhecer o seu som. E vamos encerrar com música, então, Home Office. Valeu, eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Valeu, Renan. Do meu lar este cúmplice, do meu café um mal-estar E do sofá minha tragédia maior A porta pra sair, perdeu suas definições que permitiam abrir O que me fez crer seria príncipe Na minha cama um tropeçar E na janela uma paisagem pior A porta pra sair Perdeu suas definições que permitiam abrir A sala feita para estar já não está nem aí O dia feito pra passar nem passou por aqui A minha tragédia maior A porta pra sair Perdeu suas definições que permitiam abrir Mas que home é este office Que me fez e a príncipe Na minha cama um tropeçar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 Feito pra passar Nem passou por aqui Por aqui